Uma península densamente arborizada que foi refúgio de alguns homens na segunda era. Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Vorn, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 Blackwood no original. O nome consiste em Erin Floresta e Vorn Escuro, sendo esta última a forma lenizada de manhã. O nome Erin Vorn apareceu pela primeira vez no Mapa da Terra-média de 1970, de Pauline Bens, para a qual Tolkien forneceu notas adicionais sobre nomes. A primeira impressão do mapa tem, erroneamente, Erenvoro. Provavelmente foi um equívoco de Pauline ao ler as anotações de Tolkien. Erenvorne era um promontório ou longa península com aproximadamente 100 milhas, ou 160 quilômetros de extensão, que se estendia no Grande Mar de Minhireth, ao sul da Foz do Baranduin, um cabo densamente arborizado e uma região de pinheiros escuros. Localizada no oeste de Minhireth, Eryn provavelmente assim chamada pelos Númenóreanos, era originalmente parte da vasta paisagem de Árvores Antigas que cobria a maior parte do noroeste da Terra-média. Durante a Segunda Era, no entanto, essas florestas foram dizimadas pelos Númenóreanos em sua ganância por madeira para a construção de navios, antes de serem quase completamente queimadas pelas forças de Sauron durante a guerra que se seguiu em Eriador. Erivorne desempenhou um papel pequeno na história, mas temos um relato dele como um refúgio para os Homens da Terra-média durante a Segunda Era. Durante a última parte dessa Era, os Númenóreanos estavam se espalhando a partir de suas bases no Guathlou, derrubando as poderosas florestas que naquela época cresciam densamente em Mihirath. Os caçadores que viviam naquelas florestas tentaram defender suas terras, mas isso apenas tornou os Númenóreanos mais implacáveis. Na segunda metade da Segunda Era, os nativos sobreviventes de Minhireth recuaram para o norte, para Bri, ou se esconderam em Erenvorne, que provavelmente foi tudo o que restou das vastas florestas de Minhirath por muitos anos depois disso. Os Homens Selvagens não podiam continuar por causa do Grande Rio Baranduin e por causa de seu medo dos Elfos de Lindon, que moravam além do rio. Não sabemos o destino final desses Homens, mas o fato de que as florestas sobreviveram no Cabo, enquanto em outros locais elas foram cortadas abaixo pelos Númenóreanos, sugere que os refugiados foram deixados para viver lá em relativa paz. A partir de 861 da Terceira Era, Eirinvorn nominalmente formou uma parte de Cardolan, um dos reinos remanescentes da Fragmentação de Ardor, e no final da Terceira Era, florestas dispersas reapareceram em grande parte do resto de Minhyriath. É provável que as pessoas tenham permanecido escondidas em Eirinvorn na Terceira Era, Embora Bri devesse ser o assentamento permanente mais ocidental dos Homens no final da Terceira Era, as florestas de Minhirith eram o lar de alguns caçadores secretos na época da Guerra do Anel.